Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder o que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Eu sei por outro lado As coisas mudam com o tempo E hoje... Não vivo sem você.